Sejam bem-vindos a esse estado sujeito a guincho. O que, que muda na vida de um longboard LDP quando você saca 10 milímetros de cada lado da trave do truque traseiro? Caraca, complicado isso. Explicando. Quando você monta um longboard para fazer LDP... Né, que é longa distância E que você usa para remar né, Que é o, o push E você vai bomba, bombaleando Que é o pump Então o que acontece Quando você tem os truques normais Quando você compra o truque invertido Ele vem com os tamanhos De 140mm 150 Até 200 eu acho né? Não manjo muito O meu em específico. Era de 150mm, então tinha 150 no truque da frente e 150 no truque de trás. Então quando você ia fazer o pump, você vai dando aquela, aquele bambolê que você faz, né? Ele faz o pump aberto, como se você estivesse surfando mesmo, sabe? Você já deve ter visto vídeos em... A net aí rolando, a galera... Parece o skate dance, sabe? O longboard dance, que a pessoa fica girando e tal. Mas sempre faz as manobras em cima do shape. Apenas o vai e vem do skate. Ele tem um bombeado aberto. Quando você saca 20mm do truque traseiro, ele vai ficar mais fixo. Como se fosse, imagina, um limpador de para-brisa do carro. A base dele tá fixa e a frente vai indo a esquerda e para direita apenas. Isso faz com que o que aconteça? Com que você vá para frente, para o alto e avante. <risos> Isso aí é só para completar. Mas não é, é que você vai para frente. Né? Então você vai muito mais para frente. E quando eu tive um encontro com a galera do LP Baixada Santista no domingo mais recente, agora que nós nos encontramos, que foi 5 de dezembro de 21, eu conheci o Fábio Gil, um cara que anda de LDP há 5, 6 anos para mais. E grande parte das informações que você encontra na internet são por conta dele. E ele falou que meus truques estavam muito soltos. E eu achava que era legal deixar ele solto, porque falava, ah, ele tá indo. Eu vou bambiando, né, cara? Eu vou bambiando para lá e para cá. E ele falou, cara, quando você monta um skate longboard para fazer longa distância, os bushings dele são específicos para o seu peso para sua altura e qual a função dele cara ele funciona com uma palavra em inglês chamada rebound que é tipo assim quando você aperta o calcanhar para baixo ele te joga para cima entendeu fazendo com que você não faça tanto esforço para fazer a bambeada a balançada então você vai fazer com pouco esforço as próprias borrachinhas os próprios bushings fazem com que você vai e volte então o que acontece você tem que apertar eles. Eu falei, ah, então beleza, vou apertar, né? Porque até então meus truques pareciam. Quando você tá andando de bike, você tem que estar tá no equilíbrio, né? Se você para, você cai. Ele era bem assim, ele era muito solto muito, muito, muito solto. Sendo que qualquer velocidade a mais que você pegasse era risco de queda. É que eu tinha pegado a base, então tava indo ok. Mas daí eu apertei. Daí eu dei um rolê no dele, ele tem um. Uma, um shape plataforma e tal, e os truques G-Bomb, assim como o meu, as bases né G-Bomb. Uma outra hora explica o que seria isso. Daí, cara, eu falei, meu, o, o, o seu skate tem a traseira totalmente fixa no chão e ele é, parece uma bala, parece uma Ferrari. E ele falou, oh, isso é por conta que meu shape é plataforma, ou seja, ele é uns 20 centímetros, 30 centímetros a mais que o meu, ele é grandão. E se dá ao fato de que a minha traseira tem 20mm a menos que a dianteira, eu falei: Ah, dele me disse, então faça isso, tira 10mm de cada lado do seu truque traseiro e ele vai ficar mais fixo. Cara, daí começou a saga de eu ir atrás de uma usinagem que fizesse isso pra mim. Procuro daqui, dali, falo com um, com outro, eis que consigo chegar, explico pro cara, é uma coisa complexa, ele nunca tinha visto uma peça como essa. No resumo da história, ele tirou 10 milímetros de cada lado da minha trave, montei o truque de novo, aproveitei, lubrifiquei os rolamentos, deixei tudo bonitinho e fui fazer um teste na rua aqui perto de casa. Aproveitei o ensejo e apertei mais 5 rodadas no truque traseiro, espremendo os buches traseiros para que tivesse um rebound maior. E o que aconteceu? Cara, o skate virou outra coisa. Ele ficou tão fixo a traseira que eu consigo até remar de goofy. De regular, no caso. Remar com os dois pés, seria isso. né Eu remo só com o pé esquerdo e agora dá pra remar com os dois pés. Dá pra treinar mais nisso, né? Sentir mais confiança, porque ele tá muito mais estável o skate. E essa coisa da, dos bushing trabalhando ao meu favor, realmente ficaram totalmente ao meu favor, cara. Impressionante. Adorei. A dica do Fábio Gil foi assim, exemplar. Se você quiser saber mais sobre LDP, Skate de Longa Distância, você pode ver o canal dele. É antigo, mas tem muita coisa lá. É LDP Baixada Santista, você procura no YouTube. Beleza? E sei que é um conteúdo diferente aqui que eu tô falando, uma experiência de skate, mas esse podcast aqui... É sobre amenidades de coisas que acontecem durante a minha mente densa, que é quando eu estou acordado. E quando eu estou acordado, eu estou andando de skate, consequentemente, o assunto acaba se tornando esse, certo? Valeu pela atenção e se alguém aí se interessou pelo assunto e gosta dos conteúdos que eu estou fazendo quiser dar uma força, é só entrar em karma.news, lá você vai ver a parte de apoio, dá para dar uma força lá. Fazendo um pics, ajudando da forma que for para esse seu produtor cultural aqui em, jornalista em extinção, beleza? Espero que esse conteúdo tenha servido de, ter tido alguma trincheia para alguém em algum lugar e que nós possamos nos encontrar numa próxima oportunidade.